um cara lá na rua que fica dizendo que carnaval é bom, que não sei o que, que não sei o que é lá. Eu acho uma merda, eu acho uma merda. Ah, você é o pai de Breninho, né? Que chegou mais cedo de surpresa. Posso sentar? Não é ela, né? A francesa que foi assassinada. Como é que eu posso partir? Tem uma amiga que fala que tristeza vicia mais que cigarro. <risos> hum? Você gente vem pra merda desse país. Aconteceu uma tragédia. Esse mesmo aqui. Só não é preso porque é uma autoridade. Eu entrei lá no tal Drácula e vi tudo vi seu nome, vi toda a merda que você fez. Sente! A sua Nora foi assassinada, minha senhora. Quem vai resolver essa porra sou eu! <risos> E a dúvida? E a dúvida? Eu ele completamente.